E hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa de omelete. Uma receita simples, fácil e gostosa, ótima para o café da manhã. Então, vamos para os ingredientes? Manteiga, sal e pimenta do reino, 3 colheres de sopa de mussarela, 2 ovos, um tomatinho picado e salsinha. E se você gosta de receitas saudáveis e nutritivas para o café da manhã, já deixa seu like nesse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal porque a gente está aqui toda semana trazendo receitas gostosas para você. Agora vamos começar a nossa omelete. A gente vai começar a nossa receita quebrando dois ovinhos aqui nesse pote, temperar a gosto com sal e pimenta do reino, com um garfinho a gente vai mexer isso bem. Aqui na minha frigideira eu coloquei meia colher de sopa de manteiga para derreter, a gente vai dar uma espalhadinha nessa manteiga vai colocar a mistura dos nossos ovos. Agora é só esperar esses ovos irem cozinhando aos pouquinhos para quando chegar no ponto a gente colocar o recheio. Quando vocês verem que esses ovos estão começando a formar embaixo, tá vendo que ele já tá... já dá pra ver que ele não tá mais completamente transparente. A gente começa a colocar o recheio. Eu vou colocar o recheio aqui centralizado. Então, vem os tomatinhos. E o queijinho. Mas aqui eu tô usando, tipo, o recheio da minha preferência. Você pode usar presunto, o que você preferir. Agora vem com a sua espátulazinha e vira as duas abinhas pro meio. Agora que nossa maletinha tá pronta, é só servir. Vamos agora experimentar o nosso delicioso omelete. Vamos lá que essa é sempre a melhor hora do vídeo, porque é a hora que eu como. Hum. Muito. muito bom. Vocês viram que essa é uma receita super fácil, rápida, prática e o segredo na hora de apresentar é só virar o lado que estava por cima para dentro para que aquelas partezinhas que talvez quebrem, como vocês viram, o meu quebrou na hora de montar e não dá pra ver quando você vira. É isso, muito lindo, muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo e até a próxima.